Pega o um novo Fazwatch. Ó, ah, ó, ah, ó, ah, vê uma pergunta que se faz válida mesmo, né? Como que esse presente saiu daí sendo que eu tava aí dentro? Da onde saiu esse presente? Fred, de onde você tirou esse presente? Boa pergunta, Superstar. Foi do teu